Olá, irmão. Há um mês eu cheguei aqui no Complexo do Alemão. Você sabe que eu quase sempre me perco na minha busca da emancipação pelo cotidiano. Eu passo muito tempo olhando as plantas crescer, mas aqui eu comecei a olhar para o céu. Esse céu repleto de objetos geométricos de cores vívidas. Rapidamente fascinado, eu saí pela pequena praça da frente para saber mais sobre as pipas dos morros do Rio de Janeiro. Os moleques começaram a me ensinar os gestos elementares, com um sorriso travesso, claro. Esses gestos quase ritualísticos permitem voar. Mas antes de compartilhar esse voo com você, eu gostaria de começar pela fabricação das pipas. Tem uma fábrica algumas ruas daqui, ou melhor, um ateliê onde são confeccionadas as pipas com varetas de bambu, linha, nós, um pouco de cola e papel de seda, papéis estampados com temas psicodélicos. O mundo das pipas, <risos> aqui. no um final de semana. Os outros param pra sentar pipa. Lá já não, Tá praia. O cara deixa de ir pra praia pra soltar pit. O cara deixa de ir pra algum lugar, festa, pra soltar pit. Já eu um, já sangue de já já tem um, já Aqui, ó. Aqui, ele leva muito sério. Igual ficou... o cara da... lá de Goiás, ele tá aqui, coisa. pô, aqui, você leva esse pit a sério, meu olhar aqui, né? Você discute tudo cortou, ele não cortou mais ele ficou aqui com as coisas, dele aqui só vendo caraca aí ele levou o vinho, ele ficou raio, levou esse canto a raio levou esse canto a pica, levou o vinho aí ele ficou me ligando pra me mandar pelo SEDEC pra ele lá, que o moleque lá se amarrava, na linha, na escriba e na raio falei, cara, só tô vindo aqui, cara não tem como mandar nada pro SEDEC, senão na temporada não tem como fazer nada pra ninguém só tem de 15 Supermercados lá Ajuda guarani de 1,69m. Leite é bom, o fichonal sachê, 1,99m. Leite é bom, a cadeia de cheiro de 2,29m. Crescente de frango, a cadeia de cheiro de 7,98m. RCKBA, quilo 4,75m. Faça suas compras. E compra o de compra 200 reais. Todo dia! Vai lá! Certo, Brasil? É saboroso, é refrescante. Essa é a verdade. já é. Comecei de rotina. Eu é não a diversão, O pobre não é a única dimensão que o pobre tem: você joga a bola e solta a pica. O pobre não tem o dinheiro para ir no shopping, gastar 100, 200 no shopping um dia. Não tem, tem condições de, de gastar isso com o filho dele. Você tem que gastar isso com o filho dele no final do mês ele está passando fome. O jeito que o mundo de Nem a internet conseguiu parar, fazer, parar de fazer parada de soltar a pipa. A internet? Computador? Ah, sim. Nem sair em vez das garotadas, as crianças pararam de soltar a tudo Todo mundo só. Qual? Tá? Tem. Nem isso conseguiu. Deu uma fraquecida, mas agora voltou a todo mundo. Já estamos tudo enjoado de computador. Essa geral só conseguiu. Não está o que o governo impõe para a gente, não. Nós aqui, que fazemos a nossa idolatria quem faz é nós, não é o governo que faz nossa idolatria aqui, não. A raiva do governo não mudando, as comunidades é isso. entendeu? Eles quer implantar uma coisa que, que nós não aceitamos. Eles tentam acabar, mas não consegue. As comunidades nunca vão deixar eles implantarem o que esquerda. uma a manifestação que teve aí? Se conta com as comunidades, o dia do o Brasil todo para. Ia ser é o pior do que foi. Comunidade não foi, cara. Comunidade toda foi. Aquilo ali é só mais gente que é o asfalto mesmo. Ipa! Tipo, aqui é a tradição, cara. Entre uma geração e sai outra. Entre uma bola e sai outra. Pô. Geração e geração. Parece que ele tá atrapalhando tudo. Parece que ele não juntei nada. Só tá enriquecendo o bolso do governo. Eu tava jogando a fé com R$1,00. Chegou nem o um ano, o negócio já aumentou pra R$5,00. R$5,00, só pra enganar o povo, só pra enganar o pobre. Fizeram teleférico pro... Teleférico pro empresário, o morro, não. Fizeram essa obra aí só fizeram teleférico, que acabaram com o morro todo e não fizeram nada no morro. Cheio de lama de água aí, cheio de problema aí. O morro continua a mesma besteira, a mesma merda que sempre foi. Mudou nada. Mudou nada. Só implantaram o sistema dele aqui dentro, pra eles ganharem dinheiro aí dentro. Só pra isso. Nem melhoria de nada aqui no morro. O morro. Aqui não melhorou em nada. Isso aqui quando não tinha teleférico, de tarde, isso aqui, isso aqui ó, tava lotado de pipa. É de ah, morro, tá de Lotado. Não, não tinha ainda, né? Tirou muita casa de gente que soltava pipa. Acabaram com o morro. Acabaram. teleférico é, acabou com o tempo de pipa aqui em cima. Aqui onde nós tá aqui, acabou. Quando que a pipa fica agarrando no um teleférico. E para aí tudo, não. toda hora que ele para é pipa. Bate no sensor. Alô? Valeu? Que bom? Não vai é soltar pipa hoje não? Tá chovendo, mano. Né? Tá chovendo, hein, né, Caí? Não dá para soltar hoje não. Só amanhã. Essa emoção de quando tiver aprender a soltar e cruzar... Pô, tu cortar uma pipa... Tá. Eu trabalhava de jovem aprendiz... Chegava de trabalho e subia voado para laje. Já passava por aqui... Copava uma pipa aqui dentro... Aqui nesse buraco aqui no Capão... No falecido Eusebio... Coroa Bandeirão... O padeira era boa para caramba na época... Quando eu não fazia... Já descia, subia, descia por aqui... Já ia fazendo rabiola... Levava jarminha, passava, subia na lá e coro cantava. Só falava 8 horas da noite, horário final de ano assim, largava 5 horas, vem aqui voado na Brasília. Vício. Mas muito bom, cara. Né? é muito bom. Tomara tu sai pra algum lugar assim, só pra soltar pipa. Vai passar o dia todo só soltando pipa. Não a cabeça com nada. Tu tá estressado, tu fica calmo, Pô, tu não estressa com nada. Tu não quer nem saber do que tá em volta de você. Só pensa naquilo ali. Na terapia. Pipe terapia. Não me arrependo de nada que eu faço. as coisas que te guarda na memória, né? Guarda pra nós mesmo. O negócio é viver, cara. Você viver estar tá vivo, negócio né? zoar, viver, saber se divertir. Boa tarde, boa tarde. Tá bom? é de? De quanto? Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. dinheiro numera. Eu não digo Logo, logo, eu entendi que soltar pipa é uma prática compartilhada por todas as gerações, longe da ideia de que seria uma diversão exclusiva para as crianças, levando muita gente a subir nas lajes para colocar as pipas no alto. Sem televisão, sem internet, sem comunicação, somente uma linha e esses gestos em direção do céu. Eu vejo o cara dar um ali de trás, Pastor. Do nome lá do outro, ele descarrega. Eita! mano! Eita, foda aí, gente! Sozinho, Olha essa aí, bota aí, bota. Bota aí, daí que amanhã é outro dia, hein? Que isso, gente? Vai deixar pra parar lá embaixo e fazer furo pra acabar treinando aí? Eu vou estar apoiando! É uma Ah, o cara lá quase vindo com furo! A rua, não não estou. Estou. Ah, pô, é ruim, ele não gastou. Tomar no cu, tô ah, falando ah, pra tu, caralho que tu não sabe de ah, tudo. É isso? É isso, é isso? Tá caralho. Tá bom, pô. Pô, você não é louco, você que tá na minha linha. Pô, toda hora, mãe, ele entra na minha linha sempre. Aí eu te cortei, você que tá na minha linha. Não, não. Ah, brinca muito. Toda hora, mãe. A boate de rio. Aí, ó, rosa aí, ó, para, Aí, aqui em cima, aqui, ó. A cara é pariu, é, é. Aí. Parar, aí. Já tá ali, tá ó. O parar, hein. Vai sair. Ah, ganha tá porra, tá. mano. A proteção é tua, hein. Cadê ele fazer o teste aqui? Deixa eu passar pra eles Ah, vem Aí, tô passando, ó, tô passando Tá alta, putainha Já acabou o tá gozando, mas de marola já tá vendo. Aí, ó, outra pra mim. Deixa outra pra mim. Eu vou pegar. Dá ali. Não tem Paga, cara. Cara de pista, vem <risos> aí, o cara aí. Ó. La tirade <laughs> ni. Se enviar aos céus, se deixar portar pelo vento, perder o chão. Não produzir, não se preocupar, ficar suspenso no ar. Num instante, sem futuro, sem responsabilidade, sem lugar certo. E se a liberdade fosse tomar o controle do céu? Chegar à altura dos aviões, dos helicópteros de dognatários, dos radares militares, para um combate assimétrico entre máquinas propulsoras e hexágonos de papel fino e varetas de bambu. Um combate ritualístico de gestos frenéticos, de vai vem dançante, quase sexuais, como um baile funk. Quer, quer, quer, quer, quer, quer, quer dançar, quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Tigrão baticina, eu vou passar serão na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. vou sim, sim, vou parar pela piola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha, na palma da mão. É o bonde do Tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do Tigrão Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar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 Vou mandar mão, é o bandido do Tigão.